Meus amigos, tá, tá. minhas amigas, vão aqui, ó. Vou, vou trepar aqui na, no meu transporte aqui, ó. Eu vou passear agora, vamos lá. Eita! Vamos puxar ali aí, gente! Vamos lá! Vamos que vamos! Olha só, morri! Epa! Vamos lá, menino! Dá um like aí, gente! Olha, gente, aqui tem tá um, um jumentinho ali, ó. A gente tem que tomar água aí, ó. Tá tremendo um pouco porque eu tô na carroça. ó. Ei, jumentinho! Epa, a bicha vai andando, ó. Eita, Jesus! Olha aí, ó. Se você fazer... Esse aqui, gente, é o acelerador, ó. <risos> Chegamos aqui na porteira, gente Paradinha para abrir ali O cochete, né? Vai. Aqui, gente Já estamos dentro da Do sertãozão Agora nós vamos buscar a lenha aqui O rapaz já veio de manhã e catou aqui Essas madeiras secas Que tem, essas árvores que morrem é usado aqui para fazer lenha, para cozinhar o feijão, o arroz, ferver a, o leite para fazer o queijo, o sol tá um pouco quente aqui, gente, e vamos que vamos. Olha só, minha gente, chegamos já aqui no nosso destino, olha o, o que é que acontece, essas madeiras aqui, ó, elas, elas secam, morrem os troncos, aí o rapaz vem, Corta os troncos e corta pequenininho assim para pôr no fogão. Ó, ali tem uma pedra enorme, bonita, gente. Vou mostrar para vocês, olha só a, a pedra legal ali, ó. Vou lá pertinho daqui a pouco, mostrar para vocês aqui, ó. Olha só aqui os troncos. Esses troncos aqui, gente, isso é muito bom. Aqui a, a, a árvore morre, então esses troncos aqui, ele é aproveitável. O problema desse tronco aqui é que ele precisa de motosserra e não tem motosserra. Olha só meus amigos, essa pedra aqui, ó, essa pedra aqui, ela se é une duas pedras e faz aqui uma uma gruta, uma como se for, aqui nós chamamos de loca, uma, uma fenda no meio aonde cabe umas cinco, seis pessoas, se quiser passar uma chuva, estiver chovendo, legal. Aqui os animais fica aí dentro, cabra, alguns animais e dá para passar sol, chuva, legal, ok? E aqui gente, a gente vai ficando aqui Mostrando aqui para vocês um pouco do, do sertão, ok? Vou mostrar um pouco mais de perto aqui, gente. Muito legal aqui, ó. Olha só a gruta. Vou puxar aqui um pouco o, o zoom, gente. Olha, ó. Uma gruta bem legal mesmo, ó. Olha só. Maravilha. Tá um pouco escuro lá dentro. Ó. Aqui, ó. aqui nós vamos mostrar para vocês, ó. Isso aqui, gente, isso aqui é lenha, ó. A, a árvore morre, ó. Ela morre. E a gente vem, quebra ela, ela aqui, ó. algumas espécie de machado e outras não, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é lenha. Então aqui é só quebrar aqui, olha só, a ave morre. E a gente usa aqui para cozinhar o feijão, o arroz. Aqui no Nordeste, esse aqui é o um meio de sobrevivência, para não gastar tanto gás, tá bom? E é por aí. Agora vamos mostrar para você ali a carroça cheia de lenha, gente. Uma maravilha. Olha só aí, a carroça está cheia e a burra doida para andar, gente. É forte essa burra. Olha só, ela vai cair corre olha. aí, ó. Aí, ó, precisa segurar ela, controlar, porque... Ó, ela é forte, gente. Pois então, meus amigos, ficamos aqui numa sombrinha. O rapaz foi lá deixar uma, uma viagem. Aí nós vamos aqui esperar ele. Ok, enquanto isso, estamos aqui na, na sombra de oito seca. Muito legal, só esse aqui, gente, é, é usado, não sei se ainda é antigamente, o frutinho dela para fazer sabão, o óleo, o óleo do frutinho. Vou fazer um vídeo depois para vocês mostrando mais ou menos, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.